Cada vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando O seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer que disseram de você mais ouça. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de pé. Vai trair o marido em plena luz. Mereço tu coração, voa mais que a minha. Dizem que o seu amor. Tereguês sou de fé. Vai trair isso, marido, em plena luna de mel. Dizem que o seu coração, voa mais que a minha. Dizem que o seu amor. Só tem gosto de fel. Vai trair o marido em plena lua de mel.